para também investigar os prefeitos do Brasil e os governadores. Já parou oh, para pensar isso que isso vai acontecer. acontecer? Isso vai acontecer. Tem Eles que acontecer. já as duas CPIs. Eles já, já juntaram as duas CPIs. Rodrigo Pacheco vai investigar governo federal, estados e municípios. Por isso que o Calcinha Apertada ficou com a calcinha com aquela freio... Freio sujo, né? Sim. Ah, vou dizer. Virou calcinha cagada. Calcinha apertada, virou calcinha cagada. Está morrendo de medo. Está borrada de medo já de, da, que da vai, investigação. Vai pegar, né? O bicho vai pegar. Lógico que vai pegar a calcinha vai cagada. Pegar. O que mais tem aqui? Vai, Vamos investigar as covas. Vamos investigar... A, essa criação aí da vacina, os insumos que chegaram, que não chegaram da vacina. A... a, a...